O que você acha se eu lhe mostrar uma tecnologia perfeita que está funcionando no mercado há mais de 5 anos, com a qual você pode baixar de graça dois aplicativos móveis e começar a ganhar dinheiro passivamente todos os meses, a partir de hoje mesmo, no seu smartphone? Que tal aproveitar a chance para, por exemplo, dobrar seu salário atual já no próximo mês? Parece interessante, não é? O que você precisa fazer em seu emprego atual para dobrar seu salário no mês que vem? Na maioria das profissões isso não dá certo. Agora você já sabe o quão sério é e exatamente como tudo funciona, não é? Trata-se de um sistema que está colocado no mercado há mais de 5 anos e de uma tecnologia que está no mercado há mais de 12 anos. Já foram abertos vários escritórios em diferentes países e há mais de 800 mil funcionários no mundo inteiro. E esse número está aumentando rapidamente. Então é bem sério, não é mesmo? Graças a essa tecnologia, centenas de milhares de pessoas como você já estão ganhando seu lucro mensal com seus smartphones, dobrando seus salários e assim ficando totalmente felizes. Utilizamos a tecnologia de blockchain e o coin? Eu não sei se você já ouviu falar de Bitcoin. Essa moeda cresceu de 10 centavos para 70 mil dólares. Uma alta de 70 milhões de por cento. Em nosso caso, estamos falando também de um coin. Que também valia 10 centavos e também cresceu milhares em porcentagem e mais importante ainda continua a valorizar ainda mais pensamos que a moeda pode continuar sua alta isso significa que o preço das moedas podem subir 10 vezes então todas as suas moedas também poderão valer 10 vezes mais claro isso não é garantido mas muito provável e pode ser um belo bônus para seu segundo salário portanto a fim de aproveitar ao máximo suas chances e aumentar ainda mais seu salário mensal, graças a uma alta de moedas, temos que agir rápido. A taxa de câmbio continua a subir cada hora. Use a calculadora para decidir por si mesmo quantas moedas você quer congelar em seu aplicativo e quanto dinheiro seu smartphone deve começar a ganhar para você por mês. Você só quer dobrar seu salário mensal ou quer algo mais? Isso também é possível. Basta instalar os dois aplicativos, inscrever-se no sistema e começar a ganhar imediatamente. Rápido, o tempo está acabando. Para começar agora mesmo e receber instruções detalhadas, digite seus dados de contato e registre-se.